Olá, eu sou o professor Álvaro José Edmir da Silva e acompanharei vocês nessa jornada do conhecimento em busca das teorias contemporâneas da administração pública. Durante essas três semanas que iremos trabalhar juntos, nós abordaremos diversos temas que são emergentes e necessários à administração pública atual. Seja bem-vindo.